Fala rapaziada, mais um The Watch na Austrália com a Tweezy começando pra vocês. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o aumento dos brasileiros aqui na Austrália, como tem sido isso e também dar alguns updates sobre o aumento de brasileiros vindo pela Tweezy. Novidades boas pra vocês aí. Então se você nesse vídeo, fica comigo e check it out. Hoje eu tô aqui em South Bank, vocês podem ver aqui atrás de mim que é um ponto turístico da cidade de Brisbane. Uh, é um lugar que, um dos meus favoritos, na verdade, da cidade, é onde eu cheguei e vim logo no primeiro dia aqui em South Bank para poder conhecer e dar uma volta, é onde ficam as praias artificiais em South Bank E tem essas passarelas de atrás de mim aqui bonitas, que vocês vão conhecer quando vocês chegarem aqui também Logo atrás tem um monte de restaurante legal, que eu adoro ir também, então, quando vocês chegarem, super vale a pena vocês conhecerem. No ano passado, a Austrália bateu o recorde de estudantes brasileiros vindo para o país, uma média de mais ou menos 11 mil estudantes entre junho de 2015 e julho de 2016. Isso quer dizer que o país tem aberto bastante portas, né? Uh, pra quem quer vir para cá estudar, principalmente do Brasil. Além desse aumento grande que a gente teve também, nós fomos considerados um dos imigrantes mais qualificados para a Austrália também em relação aos outros países que vêm para cá. Porque o que acontece? Ah, no Brasil a gente tá, sabe bem que assim quem não faz faculdade não cresce na vida, é o que todo mundo fala, né então a gente tem aquela pressão desde pequeno de sair do ensino médio, já tem que correr para fazer uma faculdade, já tem que começar a fazer uma faculdade, pelo menos em grande parte dos casos é assim, então isso é uma coisa muito boa na verdade na nossa cultura, que é justamente já começar uma faculdade, já ter isso pronto, e eles enxergam isso de uma maneira muito positiva aqui na Austrália também. Os australianos em si, eles não têm essa, a, essa pressa de poder sair do, do ensino médio, do high school e fazer uma faculdade, porque que o salário de um advogado, de um médico, de um arquiteto é basicamente a mesma coisa do que um mecânico que não precisa ir na faculdade, ou de um, sei lá, alguém que não precisa de faculdade para poder fazer qualquer outro trabalho, um gerente de restaurante, por exemplo, que não tem faculdade disso, então, para eles tanto faz, então... É muito bom para os australianos e para o governo, principalmente, que tenham estudantes que sejam qualificados. A Austrália tem vivido isso de ter esse aumento dos brasileiros nos últimos anos, também pela infeliz situação que a gente está vivendo no Brasil. A gente teve as notícias dessa essa última semana a, dos grampos telefônicos do Temer, de tudo que aconteceu com o presidente, depois do impeachment da Dilma e essa situação toda do Brasil. Isso tem afetado não só o dólar ter aumentado com tudo isso, mas também a vontade dos brasileiros de sair do país, né? Então, não só a Austrália, como todos os países é, de intercâmbio, né, digamos assim, Irlanda, Canadá ah, e tudo mais, eles têm sentido esse aumento de brasileiros querendo sair do país. A imigração não é besta, eles sabem que o brasileiro está saindo do país justamente não só para fazer um curso de inglês, mas para tentar uma vida melhor aqui, por causa da situação atual do país. né? Então, a gente está falando de um país como a Austrália, de que você tem os seus impostos empregados em lugares certos, você paga bastante imposto, mas você tem transporte, você tem educação, você tem saúde. Então, aqui é um país que vale a pena você investir os seus impostos, diferente do Brasil, que além de você pagar imposto, você ainda é obrigado a pagar um negócio privado, porque os impostos que você paga para o público não funcionam de qualquer forma. Então, uh, eles sabem que o brasileiro está meio que querendo fugir do país. Então... Esse aumento é justamente devido tanto à situação política do Brasil quanto econômica, né? Esse aumento foi de 21,7% em relação aos anos anteriores, de aumento de crescimento de brasileiros vindo para a Austrália. E também o Brasil continua seguindo ali na terceira posição de países que mais mandam estantes para a Austrália, perdendo apenas para a China e para a Índia. Então você imagina, se está perdendo para a China e para a Índia, você imagina o quanto de brasileiro não está vindo para esse país, né? É... A China, inclusive, tem vários acordos e diferentes com a Austrália e de trazer estudantes e imigrantes, etc. Então, uh, é muito mais fácil para chinês e indiano vir para cá. E eu acredito que eu vou fazer um vídeo também falando um pouco sobre isso quando eu falar da, da justamente da, da, da abolição do 457, etc. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso, do porquê ter tanto indiano e chinês vindo para cá. Mas, de qualquer forma, o Brasil segue sendo ah, o terceiro país que mais investe antes para a Austrália. Isso é uma coisa muito boa ah, para a gente. Né? A comunidade brasileira aqui tem aumentado bastante. Isso não quer dizer que é, você só vai encontrar brasileiros na rua e nada, mas, por um outro lado, a questão é que você tem muito mais suporte do seu próprio povo aqui do que se não tivesse esse aumento todo, né? As pessoas que ajudam a gente aqui são muito mais os brasileiros mesmo do que qualquer outro gringo. Então é bom que você tenha né, amigos aqui, que tenha um crescimento de brasileiros aqui. E isso é muito legal, tanto para vocês quanto para o país também. Esses dados que eu falei para vocês, uh, eles foram retirados da Exame, tá? do site da Exame. Uma outra informação relevante, que na verdade eu estou muito contente de dar essa novidade para vocês, é que a 2 com menos de seis meses agora de abertura, a gente já passou da marca de 50 clientes que a gente está trazendo para cá, na verdade já estamos com 65, se eu não me engano, então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que têm acreditado no trabalho da Tewiz, acreditado no nosso serviço, estão vindo pra cá, um agradecimento especial para todos os clientes que já fecharam, já chegaram aqui na Austrália, então tem muita gente legal vindo pra cá que a gente tem ajudado e eu tô super contente de ver casos de clientes nossos que chegam aqui, conseguem abrir um negócio ou conseguem trabalho rápido, estão se virando legal, estão conseguindo se manter, então um beijo para todos vocês que já chegaram aqui na Austrália e... Todo mundo que tá vindo para cá agora, a gente tem mais gente chegando nas próximas semanas. Então, se você também tá interessado em fazer um intercâmbio com a gente, manda e-mail aqui no info, arroba e a gente vai estar tá pronto para poder trazer mais e mais brasileiros e quem sabe a gente aumentar essa porcentagem de brasileiros pro ano que vem, vindos pela Twizy, já pensou que legal? Aqui na Twizy também, falando só um pouquinho da empresa, a gente tá desenvolvendo um trabalho muito mais focado, em progressão acadêmica do que só vender um curso de inglês, tá, galera? Então, vocês que pedem cotações, etc., a gente sempre marca uma chamada no Skype, um atendimento no Skype, porque eu gosto de entender exatamente cada caso pra poder oferecer a uma escola ou um curso ou um planejamento que seja mais interessante para cada caso, tá? Então, muita gente que fala com a gente quer vir só com curso de inglês, uh, e às vezes a gente sabe que não tem muito fundamento isso, então a gente acaba colocando um, um curso a mais ou um profissionalizante a mais. Então, cada caso é um caso diferente, tá? Então, a ideia da Twizy, na verdade, é ser muito mais uma consultoria educacional para ajudar vocês a vir pra Austrália do que mais uma agência de intercâmbio, então a ideia é que a gente faça planejamentos mesmo para cada um de vocês e que vocês tenham ah, uma progressão acadêmica para que tenham visto mais bem visto e a, mais chance de aprovação do que simplesmente só vir com qualquer cursinho de inglês, com qualquer escolinha de esquina então tenho isso em mente também que a gente, quando a gente marcar nossos, nossos atendimentos vai ser bem bacana pra gente poder tirar todas as suas dúvidas então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, dá o like aqui embaixo compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você tiver vendo pelo Youtube e compartilha o vídeo e dá o like se você estiver vendo pelo Facebook se inscreve aqui, coloca o dedinho no sininho para vocês receberem as notificações do vídeo, porque o Youtube não está dando as notificações e agora a gente tem uma novidade também, que a gente vai estar tá subindo vídeos semanalmente então eu vou avisar vocês nos próximos vídeos qual será o dia e hora certa que os vídeos vão estar tá no canal toda semana então fiquem ligados que vai ter bastante novidade obrigado por ter assistido até o próximo vídeo e tchau